Devemos obedecer uma super inteligência, uma inteligência perfeita, não é nem uma super inteligência, uma inteligência perfeita. Fizeram essa pergunta para o Bill Nye, vou colocar o vídeo aqui, adoro ele, só que eu acho que ele não respondeu a pergunta. Ele falou um monte de coisa sobre se existe, se não existe, inteligência perfeita, e não respondeu. Vamos que você chegou na rua, encontrou, oi, eu sou a inteligência perfeita, você, portanto, deve me obedecer. Que eu acho que a resposta é muito simples, não. Primeiro, tem a questão de você ser capaz de identificar uma, uma inteligência perfeita. Né? Eu chego para vocês e falo assim, eu sou a inteligência perfeita. Eu tenho que demonstrar isso. E eu faço de eu fazer algum truque, ou até de eu, de eu ter super poder, de eu ter uma tecnologia fantástica, nossa, minha garganta está muito ruim, que faça um prédio flutuar, sei lá, eu sou a inteligência perfeita, ou eu tenho uma tecnologia muito mais avançada que a sua. Você não tem como saber. Então, já é difícil você identificar se você está diante da inteligência perfeita ou não, porque a sua inteligência, a minha inteligência, a nossa inteligência é imperfeita. Então, como é que eu vou identificar uma inteligência perfeita? Eu posso, no máximo, identificar uma inteligência que me parece muito maior do que a minha. A pessoa, a criatura, o ser, faz um monte de coisa que demonstra conhecimentos, e de domínio da realidade que eu não tenho. Então, é uma inteligência superior à minha. Se a inteligência superior ela quer minha, o meu bem, não sei. A gente é uma inteligência muito superior à formiga e muitas vezes a gente só quer mesmo jogar alumínio líquido no formigueiro para fazer uma obra de arte bonita. A gente é, é tremendamente cruel com os animais que a gente come, porcos, galinhas, vacas, são muitíssimo maltratados em fazendas corporativas e muitas vezes não são nem tão bem tratados em fazendas familiares também. A não ser quando o negócio tem esse linho lá de frangos felizes, bois felizes, conselho que você vai acreditar que fiscalizaram o direito aquele negócio e os boizinhos estão felizes mesmo. Mas vai que você vamos assumir que aquela inteligência é perfeita. Por algum motivo, vamos esquecer os detalhes, a inteligência é perfeita. Não adianta muito uma inteligência perfeita chegar e te falar sobre viver em outra dimensão, a gente não consegue ver outra dimensão, a gente só vê as quatro dimensões em que a gente vive. Então, a inteligência perfeita, se ela tiver preocupada, boas intenções com relação a nós, sim, a gente deveria obedecer, mas também a inteligência perfeita ela não vai nos dar muito mais do que uma inteligência grande, humana, daria, porque não adianta muito você... Chegar é revelar uma coisa que está muito além daquelas pessoas. Então vai revelar alguma coisa que está um pouco além da gente. Um pouco além da gente sempre tem alguém que está um pouco além da gente. Tem um monte de gente que está muito além de mim. E eu estou muito além de um monte de gente. Não porque seja mais inteligente, mas porque a gente pensa naquele assunto e a gente domina melhor aquele assunto do que as pessoas que pensam menos naquele assunto. Às vezes não. Né? Às vezes a pessoa pensa muito no assunto, mas tem um pensamento tão enviesado, tem um, uma... Um modelo cognitivo tão enviesado que não consegue aprender o um negócio, não consegue desenvolver nada muito interessante em torno daquilo. Mas se a pessoa usa o método científico, ela provavelmente vai chegar, com o tempo, a conclusões muito boas. Então, a resposta é simples, a meu ver. Se existe uma inteligência perfeita, a gente deve obedecer a ela? Não. A gente tem que seguir a nossa razão, o nosso senso crítico, e, acima de tudo, desconfiar o tempo todo do nosso próprio senso crítico, porque ele vai errar. Tem um vídeo muito bom que acabei de ver, que é o Perigo da Verdade, uma coisa assim, é do Veritasium, ele fala sobre facilidade cognitiva e a nossa tendência de gostar de coisas que nos parecem fazer sentido. E minha voz está horrível, impressionante, eu devia tomar um remédio antes de fazer esse vídeo. Mas eu acho que vai acabar o cartão, então... Se você gostou, apesar da minha voz, não precisa curtir, mas compartilha que eu acho mais legal do que curtir. E se quiser continuar vendo vídeo assim, assina aí o canal. Tchau, tchau.